Uma garota normal decide fazer um vídeo mostrando seu cachorro, só que é esse o vídeo. Eu think it a lot of questions about my dog Cracker. He's half Cocker Spaniel and Australian Shepherd. I rescued him. He's from Japan. Do you want a treat? Yeah, to... Para quem não me conhece, eu sou o Tusa, um contador de casos da internet. E sejam todos muito bem-vindos ao caso da garota e o seu cachorro demoníaco. Hard Boiler de Tu. Tá aí uma TikToker que, pelo menos na gringa, foi bastante, absurdamente falada. E aqui no Brasil, as coisas não foi muito diferente, Pois em 2021, o nome dela ficou bem alta aqui no Brasil. Até então, ao que se sabe, o perfil dela foi criado em 2019. E ela só tinha feito o seu perfil pra mostrar o seu cachorro com uma aparência um pouco peculiar. Como a gente pode ver aqui e também aqui. O cu tranca de medo, tá? Porque o bagulho é realmente bizarro. E óbvio que depois desse vídeo, a internet quebrou. Porque simplesmente... Que porra é essa? Muita gente se questionava se aquilo era real, se aquilo era uma montagem, se era do bem, se era do mal. Chegando num ponto onde as pessoas diziam que o vídeo em questão era da garota com o cachorro do demônio. Simplesmente afirmaram isso assim, ó. Foda-se. Teorizaram até mesmo que aquele cachorro era um Jim Menken. Não sei se assim se pronuncia. Mas basicamente é uma lenda urbana japonesa de um cachorro pequeno com um casaco de pele cinza. Mas que tem o rosto de um homem com bigode. Suas sobrancelhas e bigode são pretos e seus olhos têm íris douradas e pupilas pretas. Essa lenda aparece em noites em áreas urbanas e corre em altas velocidades pelas estradas. Meu Deus, eu tô lendo e tô lendo tudo... Confuso, mas na lenda, pelo menos, eles não são capazes de falar. Só que a maioria dos relatos diz que eles, em si, pediram para sempre serem deixados quietos e sozinhos. Dizem, né, que os Jim Mankin são cobaias que escaparam de experimentos científicos, enfim. Ou então, dos espíritos de vítimas de acidentes, mas eu não sei. A parada é que foi muito mais fácil ver algum tipo de problema, porque em 2019, ela postou esse vídeo e simplesmente sumiu da internet, desapareceu. Até hoje, ninguém sabe ao certo se é um cachorro ou não, nem mesmo sabem o nome da garota. Sério, ela realmente desapareceu Eu até cheguei a fazer uma pesquisa E eu encontrei mais alguns vídeos dela Vídeos meio esquisitos, pra ser sincero E mano, tem vídeo onde ela fala que o cachorro dela vai matar ela E ela sumia, é tudo muito bizarro Se liga o vídeo Porra, é essa? <risos> é bizarro, não dá pra negar, porque, mano, nunca souberam o que aconteceu. Não existe resposta errada ou resposta certa. Eu sou do tipo que não acredita muito na parada do sobrenatural. E pesquisando um pouco sobre essa garota, eu encontrei um outro vídeo que, mano, pra mim, sei lá, velho, parece uma máscara. Sendo bem sincero assim, parece uma máscara escrota assim. E ela falou: vou falar que é um cachorro e a pessoa vai ficar, caralho, é um cachorro do demônio, velho. E é isso, tá ligado? <risos> A real é que é um caso que deu medo pra algumas pessoas, gerou dúvidas em outras, e que é estranho pra todo mundo, porque não ter resposta é, é sinistro, tá ligado? Talvez a mina pode ter sido um gênio e ter criado um mistério foda na internet que ninguém sabe nada. Sim, tá ligado? Tudo é possível. E dessa vez, o Sanzito Gameplays aqui, mano, não conseguiu encontrar respostas não, velho. Não achei, não tem solução Eu só fiquei com dúvidas, tá ligado <risos> Será que essa porra é real ou não, mano eu, eu não sei, mano Mas, me diz aí nos comentários, o que vocês acham, mano Vocês acham que é real? Vocês acham que é mentira? Vocês sabem de alguma informação que eu não sei? Só comenta aí que com certeza eu vou ler E vai ser bom demais responder Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal E também de ativar o sininho Que isso é muito importante E eu acho que eu já falei demais, né Valeu, falou e é nóis E até o próximo caso, porque desse caso é bizarro, é estranho e não tem resposta. Ah!